Boa tarde a todas e todos os presentes. É com muito prazer que nós damos esse reinício aos trabalhos de hoje e com esse tema que é um tema da maior importância para nós, né, da psicologia. Mas creio que entender esse papel da psicologia na sociedade e nesse reporte específico é também de suma importância para a sociedade brasileira. Então eu já gostaria de passar imediatamente a palavra para as expositoras e agradecer a presença de ambas né? tanto da Tânia quanto da Silvia por estar aqui conosco nesse debate nesses dois dias, especificamente nessa mesa. E fica o critério vocês. Quem então, gostaria de começar primeiro? Tanto faz. Vamos tá a passar a palavra para a Tânia para que ela possa dar início aos trabalhos de hoje. Bom, foi. Então, boa tarde a todas e a todos. E queria, enfim, começar, claro, agradecendo a oportunidade, não só de estar aqui né, nesse seminário, mas também de ter podido colaborar com, com o relatório de inspeção, né, de fazer a análise né, das inspeções e dividir análise com a Silvia Pesco e o Vladimir. É, e eu também eu parabenizar, claro, também o, o CFP e todos os representantes do CRP e demais participantes desse seminário, é, não só né, por estar e tomando essa questão de novo, né, tomando esse tema de novo nas mãos, é, como, é, de alguma maneira, é, se colocando em posição de ter que se responsabilizar pelo contato né, com essa realidade. E eu queria, já que a gente fala tanto em, no tema de responsabilidade, eu queria. E poder tomar esse tema que a gente uh, trata aqui, vai tratar aqui hoje, é também sobre essa, essa, esse, essa perspectiva da, da responsabilidade no caso a nossa de conhecer essa realidade de ter contato com essa realidade, ser testemunha dessa realidade, entrar nesses lugares né, ver o que se passa lá ouvir o que se passa Lá sentir o cheiro, né, como disse o, o Virgílio, né, é, e uh, não só é, sofrer com isso, porque eu acho que é impossível, né? É, não se afetar profundamente com essa realidade, mas também, é, e além disso, né? e tomar isso como responsabilidade de cada um, né, na medida das suas possibilidades, do sua, é, seu lugar institucional. Então, é por aí, é por essa via que eu queria tomar esse tema. Eu vou até escapar do, da proposta da mesa. Né? É, eu não sou psicóloga e também acho que a gente não devia tomar esse tema numa perspectiva disciplinar né, nem tão pouco individualizada né, eu acho que nesse momento trata-se mais de desindividualizar essa questão né. então assim, eu também não trouxe nada pronto previamente, eu, eu preferi é, sentir o ritmo das conversas né, a direção que tomava essa conversa e, a partir daí, poder refletir com vocês algumas questões. É, primeiro, eu queria dizer que é sempre uma, claro, uma alegria né, é, estar com as pessoas que estão é, há décadas militando nessa temática. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho a alegria a oportunidade de encontrar com o Virgílio, né, que eu tenho a oportunidade de encontrar com a Aline. Né? Eu revejo várias pessoas né, que estão é, envolvidas com essa temática. É uma alegria também é, ver que esse número de pessoas que estão tá envolvidas com esse tema cresce. Então, é uma satisfação. Né? Mas, a cada evento, eu confesso a vocês que, eu, que eu vou, vai crescendo a minha aflição. Né, tem essa alegria de encontrá-las, de ver que cresce o número de pessoas envolvidas com o tema, mas também cresce a minha aflição. A primeira vez que eu participei de um evento desse tipo, que, que uh, pretendia denunciar as condições do Hospital de História, na época do Rio de Janeiro, pena que o Pedro da não chegou, foi, a gente organizou um evento pelo Instituto Franco Basaglia. Foi em 1992. Eu tinha 38 anos. Eu tenho 61 anos hoje, declaradamente. É, depois disso, a gente já fez vários eventos. Né? É, a própria, o próprio Conselho Federal de Psicologia né, já tomou como campanha né, é, a OAB também né, chamou de o pior do pior, né, manicômios judiciais do pior do pior, em 99. Em 2004, se não me engano, foi quando houve o primeiro relatório de inspeção, a primeira inspeção nacional. É, né, é, é, sobre os hospitais de custódia pelo, pelo Conselho Federal de Psicologia e outras entidades. É, Câmara Federal, é, a Comissão de Direitos da Câmara Federal, é, inspeções de órgãos públicos variados, é, a FDH, a Secretaria de Direitos Humanos, é, fez algumas, é, alguns é, mutirões em hospitais de custódia, mecanismo é, agora né é, do Rio visitou alguns o Nacional acabou de fazer uma visita ao Hospital de Custódia de São Paulo juízes de execução penal têm a atribuição de de, de monitorar de fiscalizar então suponho que é, visitem com alguma regularidade conselhos né? Profissionais têm a atribuição de fiscalizar a prática profissional do médico, do psicólogo, do assistente social. E sei que visita alguns conselhos mais implicadamente, outros menos. Ministério Público. São instituições invisibilizadas para a sociedade, mas, enfim, são instituições no âmbito da justiça, né? e conhecidas né, pelo poder público, né? é, então sabem o que se passa lá. Então assim, quando a gente uh, examina esses novos relatórios de inspeção, né, se a gente compara, por exemplo, com relatórios anteriores, igualmente escandalosos, que igualmente chocaram a sensibilidade pública a gente pensa, gente, o que, que aconteceu então? Que continua igual ou pior. Né? É, o Manicômio Judicial da Bahia foi local de um dos maiores escândalos. Eu não vou nem lembrar quando isso aconteceu. Teve uma intervenção local foi por conta de mortes sequenciais de vários pacientes internados. Aí houve um, um, uma visita do Ministério Público, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, eh, Judiciário. Enfim, foi um, eh, um pouco de instituições. Eh, houve... Também bastante repercussão na mídia, porque parece que foram vinte e poucas mortes seguidas. E a situação que se encontrou no manicômio judiciário local foi dramática. Dramática. Assim, cenas exantescas. Né? Eu me lembro de um dos relatos de que tinha um papel de parede um e um, um carpete de, de, de cocô. Que os, os pacientes dormiam no chão. Em cima das fezes, que era um horror, enfim. Isso para só me referir a uma das coisas mais bizarras né? que eu ouvi, mas, enfim, é, absurdo de toda sorte. Uma, na época, né, foi feito, inclusive, um censo, foi um dos primeiros estados a ter censo, e. Uh, a Secretaria de Saúde se envolveu, o ministério da saúde e tal. Tinha todas as condições é, para se iniciar em um processo de, de, de desinstitucionalização. Agora, claro, a rede ainda fosse precária, embora não tivesse se desenvolvido como hoje. Já se desenvolveu os dispositivos, tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista da clínica. né? para promover a desinstitucionalização e reinserção social. Mas, enfim, tudo apontava que ia ter um desdobramento mais interessante do que aconteceu. Se a gente olha, por exemplo, o relatório de hoje, tem muita coisa parecida com o que, tava, com o que acontecia naquele momento, e o próprio diretor é o mesmo. O diretor do hospital de custódia do local é, continua sendo o mesmo. Né? Uh, Rio Grande do Sul Pernambuco, que a colega falou chocada né, que a, a, a escolha da, da capa né, do relatório tem a ver com as imagens mais chocantes né, um, a imagem de Pernambuco é, um, é chocante é, o, o Hospital do estado de Pernambuco o Hospital do estado do Rio Grande do Sul é... Já passaram por várias, se não intervenções, no momento tem até intervenção né, promovida por, pelo juiz Luciano Mosecã, mas já passaram por, enfim, foram objeto de várias ações civis públicas, termos de ajustamento de conduta, o Ministério Público então está acompanhando, é, tem vários pacientes é, com medida de segurança extinta então é, tem uma determinação não só tem autorização judicial de desinternação mas tem um acompanhamento do Ministério Público para que se promova a desinstitucionalização e isso não tem sido suficiente né? é, e a, a situação continua bastante grave isso né, é uma coisa que me intrigava muito. Assim, até por saber né, que a maior parte das pessoas que estiveram envolvidas nesse, nesses, nesses esforços, nessas tentativas né, de uh, modificar a realidade desses hospitais e até extinguir, né, eram pessoas super bem intencionadas e fizeram tudo o que tinham que fazer. Né? É, e, no entanto, é... Algo o ou se não enterrava, acabava em medidas eh, eh, piores que o soneto. Né? Por exemplo, transinstitucionalização de 200 e poucos pacientes do Hospital de, de do Rio Grande do Sul para casas asilares, né? que são casas de tortura, são minicômios ou transinstitucionalização para outros hospitais psiquiátricos da rede. Ou até situações bizarras, tipo desinternar é, da noite para o dia, um paciente depositar no CAPS, no leito, 24 horas no CAPS, né? Então, assim, sem absolutamente nenhum projeto terapêutico construído, sem, né? sem o tempo necessário para construir aquele processo de desinstitucionalização. Enfim, algumas medidas que eu entendo que são completamente bem intencionadas. São esforços, são tentativas de garantir é, que... É, os pacientes, pelo menos os que têm medidas de segurança assistente possam se beneficiar né, com o tratamento agora na rede agora é, algo impede, algo emperra né, e os atores é, institucionais fundamentais não, até aqui não puderam de alguma maneira construir um plano emergencial que seja alguma estratégia é mais potente, mais interessante, que não leve à institucionalização em outro hospital, mesmo que não seja da rede, ou ao retorno sem novo delito para os hospitais de custódia, que também tem sido muito comum. Se a gente for levantar o número de pacientes que retornaram sem novo delito porque não conseguiram se inserir na rede, é, esse número é grande. Então, é, tendo em vista isso, né? uh, há algum tempo atrás, né, é, a gente é, começou a pensar que, que, de que maneira seria possível é, intervir nesse, nessa realidade com dispositivos mais eficazes né, e construindo algo que efetivamente mudasse o modelo. Né, conhecesse os pontos de impasse, as dificuldades e, e mudasse o modelo. Até porque e a Silvia vai falar isso mais adiante, a gente observava que é, começava a ver, já há algum tempo uma redução daquela clientela tradicional né, de pacientes internados em hospitais custódia. Aliás, situações mais escandalosas, tipo paciente internado há 50 anos por furto de mantimentos, como a gente... Acompanha um caso, 52 anos, esse paciente, esses casos mais absurdos, esses já tinham, é, digamos, é, ganho uma solução. Né? Em alguns casos, como a gente fala, um humor. É, é, Dolorido, né? que é o é, por alta celestial, muitas por alta celestial, né? imagina 50 anos no hospital, você acaba morrendo. Né? É, outros porque efetivamente houve um esforço maior para garantir, pelo menos desses casos, né? até porque, como é, já estavam bastante idosos, né? é, é, do ponto de vista clínico, não, não havia... É, é, ter objeção à, à inserção desse tipo de paciente na rede, porque se o critério era a questão da, da acessação da periculosidade, os pacientes já estavam bastante comprometidos na sua saúde clínica, então é, alguns a gente via que não, não houve tanta dificuldade. Né? E aí, com isso, é, se por um lado foi muito bom para esses pacientes, por outro lado, isso também reduziu um pouco a urgência de mexer com esse com esse cenário, e aí hoje você faz um, um, um censo, eu e a chegando, que bom, é, se hoje você faz um censo, é, você vai verificar que o tempo de internação é bastante menor do que já foi há algum tempo atrás. Por outro lado, é, e eu entendo que isso é, tem a ver com o impacto positivo da reforma psiquiátrica, tem o número de... de pacientes com o perfil da clientela antiga, né, de pacientes psicóticos que passam ao ato e que cometem uma agressão, um homicídio, esse, esse, esse, essa clientela reduz bastante, né, é, cada vez mais nos hospitais de custódia. E a porta de entrada hoje, como a, a Silvia vai apontar, é muito, é, hoje é muito marcada por um outro perfil, de pessoas com sofrimento psíquico ligadas a sofrimento, a, a, a, a, a vulnerabilidades sociais de toda a ordem. Né? É, e, e são pessoas que, de modo geral, estão em situação de rua são mais é, vulneráveis à criminalização né? pelas agências é, criminais né? gente, polícia, enfim. É, tem mais acesso a, a determinadas pessoas hoje, enfim. E, então, hoje a gente vê bastante que nesse processo de criminalização seletiva né, se recorta um outro perigoso social, e é esse hoje que tem ido, seja para o hospital de custódia, seja para a unidade prisional diretamente. Bom, então é. Percebendo esse, esse perfil, percebendo que reduziu, o, o número de pessoas em de, de custódia nas últimas décadas tem se mantido é, razoavelmente estável ou até com tendência à diminuição, é, aumentando, sim, as internações provisórias de usuários de drogas autores de delito, né? É, mas que não acabam é, motivando medidas de segurança, essas pessoas, ou é, lá pelas tantas têm relaxamento de prisão, ou ficam, sei lá, dois anos esperando um exame que não acontece, depois são absolvidas, isso é muito comum hoje. Mas a população com medidas de segurança ela não cresce. Né? E é uma a população, do ponto de vista de uma política pública, né? e essa, essa é uma outra surpresa, né? É, seria muito fácil né, conseguir é, construir um, um plano emergencial para, a, enfim, a solução né, para a extensão dos manicomios judiciais que hoje é, já começa a ter consenso que são instituições ilegais, né? é, então, a gente efetivamente não teve a modificação do Código Penal e, e, e, do, e da Lei de Execução Penal nesse né, terem mas a lei de execução penal, a lei, a lei de 2016, né? Ela, enfim, uh, as disposições da lei de 2016, elas são consideradas hoje, inclusive, por. Por recomendações, resoluções do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, do Conselho Nacional de Justiça e, por parecer, do Ministério Público Federal, a Procuradoria Federal de Direito Cidadão, são consideradas aplicáveis aos hospitais de custódia e às medidas de segurança. Então, do ponto de vista normativo, a gente já não, a gente não tem mais essa dificuldade de. É, de fazer essa de iniciar essa transição e construir um, um novo modelo de atenção, é, inclusive, né, há, há um, o próprio Ministério da Saúde já criou uma portaria para reorientar o modelo de atenção, é, mas a partir da porta de entrada, né, criou as portarias de 94, e 95 de janeiro de 2014, criaram as EAPS, aquele nome comprido que o Marlin falou. E é, isso, isso hoje já permite que, é, que não entrem novos, é, novos pacientes é, para cumprir medidas de segurança hospital de custódios. Continua entrando. Não, é, a portaria não está sendo aplicada, mas já tem então dispositivo legal para isso. Quanto à desinstitucionalização, né, o que é desinstitucionalizar dois mil e poucos pacientes distribuídos entre os hospitais de custódia né, de Estado. É, a gente entendia que tinha essa boa vontade né? taques é, do Ministério Público é, acompanhando, determinando juízes, a gente viveu no Rio Grande do Sul é, um episódio típico do Vasaglia, né? o juiz Vladimir Missagia com, com martelo é, é, quebrando uh, uh, as, as algemas, pacientes algemados. É, com a algema como se diz chumbada no leito. Né? E ele é, entrou e promove uma intervenção durante uns dois anos no Hospital de Cristóbal de que levou a, a extensão de medidas de segurança de 200, cerca de 200 e poucos pacientes. Enfim, a gente está vivendo. A gente já tem então esse do ponto de vista é, do.. Só para saber quanto tempo eu tenho? Sim. Então, eh, tem a normativa que considera né, eh, aplicável as né, medidas de segurança ali em 2016. Tem o um Judiciário, tem o um Ministério Público eh, apoiando ações em vários hospitais de custódia né, sensíveis. Já não pode ser o mesmo dos juízes de instrução. Né, quer dizer, na porta de entrada teria que haver uma grande sensibilização, mas na porta de saída a gente sente que tem hoje um, é, um ambiente bastante favorável. O que não tem, digamos assim, é, o que não foi até aqui, foi construída uma metodologia de dizings, né Então, é, nos últimos dois anos, é, e eu e Silvia estivemos ocupados né, no, com a realização de um projeto é, é, que foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a UF né, para eh, acompanhar eh, os impasses, as dificuldades e as, eh, enfim, e as estratégias bem sucedidas utilizadas em três estados, né, eh, nos processos de desinstitucionalização em hospitais de custódia e uh, a partir daí, e estudando, conhecendo as experiências de desinstitucionalização em hospitais psiquiátricos da rede pública e conveniada, a gente construir uma metodologia né, que pudesse apoiar, tá? é, que pudesse ajudar a dialogar todos os atores, o poder público, o poder judiciário, o poder executivo, todos os atores é, envolvidos, né, que precisam dialogar, e consertar, e pactuar responsabilidades. Né? É, Para promover a desinstitucionalização em hospital de custódia, é, enfim, eu, eu, eu perdi o final, que a, a, a frase foi cumprida, mas enfim, é, a gente construiu uma metodologia né, que em breve a gente vai estar podendo apresentar né, é, e propor aos estados que queiram é, desenvolvê-la. Né. E aí eu comecei dizendo. Né, é, que eu queria poder falar é, convocando é, a, a, cada um a sua responsabilidade, né? Eu acho que é por onde a gente pode pensar essa questão. Né? O contato com essa realidade é tão é, aterrador, é tão aterrador, né? que é destrutivo para quem está lá dentro né? e, e gera impotência para quem está fora. Né? Parece que não há, não há nada a fazer. Como fazer? O que, é que eu posso fazer? Né? É, eu acho que, nesse momento, né, nós estamos aqui reunidos, tem uh, representantes do CRP de, de, todos os, de quase todos os estados, e também é, representantes de outros órgãos. É, e é possível, então, cada um poder levar para o seu estado. Né? Agora que está mais tocado, está de novo tocado né? é, por essa realidade. Né? Sabe que a, a normativa agora apoia, sabe que. É, existem os recursos hoje, né, os dispositivos, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista clínico, né, para construir os processos de desinstitucionalização. Né. Então, eu convido, eu convoco né, para que cada um né, possa fazer reverberar o que a gente está é, é, experimentando esses dois dias aqui, né? que a gente possa usar esse, esse relatório como uma ferramenta importante para disparar encontros a partir de cada CRP, né? é, e com CRES, com CRM, com os outros é, é, conselhos, mas com o executivo local, com, enfim, com a OAB, com o MP, com, com as procuradorias regionais do direito de cidadão que também estão orientadas é, nessa direção é, de apoiar os processos de desinstitucionalização e os hospital de custódia, enfim procurar os parceiros locais né, para que esse não seja mais um encontro o né? Pedro estava falando que a primeira vez que a gente fez um encontro desse tipo foi em 1992 eu tinha 38 anos, não sei, não, não sei que anos é... Que dá de Então, hoje, com 61 anos, estou aqui de novo. Né? Estamos aqui de novo. Né? É... É... uma nova tentativa. Então, numa nova tentativa. Né? Então, somos todos testemunhas dessa realidade. Temos todos responsabilidade nisso. E temos uma tarefa importante pela frente. Era é isso que eu tinha a dizer, não. Obrigada. Obrigada. É só lembrando que no final nós vamos ver só sobra um tempo a gente abrir para os demais é. colegas da plateia. Pode, né, pode... É. Tá, e pode anotar as perguntas também, quem já tiver para não esquecer até e passar para o Rafael, que está ali em pé. Rafael, avantei para nós. O Rafael ali, ele recolhe as perguntas no final. Agora eu vou passar imediatamente para a Silvia, para aquela. Bom, boa tarde a todos. E também agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais Mais tá bom? Não, não. Não, falta mais boca. Ah, assim? Tá ah. bom? Então, é mensal. Primeiro, assim, agradecer né, a presença de todos, de todas aqui. É, todos mesmo né, trazendo, é, tentando trabalhar com a mesma problemática, o mesmo tempo. É, e, enfim, eu tenho orgulho de estar aqui junto com pessoas que estão gritando, né, que estão é, lutando por isso, por essa, né, por essa questão já há muito tempo. E muito e, e, também me sinto muito, muito honrada de ter sido convidada por Tânia Coker. Comecei a trabalhar com ela e vou dizer que eu estou há pouco tempo nessa, é, nessa luta né, trabalhando com esse tema. Eu trabalhava com outros bem complicados, eu estava na área das drogas, que também não é nada fácil, com a redução de danos. Já trabalhava com a perspectiva de redução de danos antes mesmo da, da lei é, né, é, ter passado. Mas enfim, eram outras questões e que no certo momento eu encontro com Tânia e ela me propõe a trabalhar com esse tema e eu, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês todos e vendo essa longa trajetória e, e, e hoje nós falamos de muitas questões, de muitos problemas, né? das muitas dificuldades de trabalhar nesse campo. E então é, eu tive a ideia de, de fazer uma fala diferente, porque a princípio eu ia trazer os resultados de uma pesquisa, essa pesquisa que eu desenvolvi com, com o Tânia, ela ficou mais com a parte de metodologia de, de, de, de desenhos e eu fiquei mais é, com a parte de levantamento do de perfil dessa nova população é, que está entrando agora em mídia de segurança. É, e é um quadro que confirma né, muitos dados que nós já conhecemos e mais tarde para é, novos dados né, como por exemplo você percebe que em das perícias feitas 48% são de transtorno mental decorrente de uso de droga né? então é, isso é um dado importante a ser levado em conta e então aí começa a se pensar o que fazer com isso. Né? Tem muitas dificuldades, tô, tô, vou, vou, vou apresentar o perfil e ao, ao apresentar o perfil eu vou trazer também o elenco, o elenco de problemas, o elenco tipo de dificuldades é, que nós temos para enfrentar. Mas aí eu acho que valia a pena falar também de propostas. né? E aí eu resolvi falar de uma proposta, discutir com vocês a proposta, apresentar uma, alguma coisa que nós estamos fazendo na UF, é uma iniciativa é, da Uf e inicialmente do Ministério da Saúde é, e que que eu acho que tem que ser difundida e tem que ser multiplicada e claro que tem que ser discutida, tem que ser corrigida. Eu estou apresentando aqui para que isso promova né, debates, conversas e nós possamos avançar, enfim, redirecionar essa prática. Então, hoje eu vou falar é, da, da construção do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, dessa parceria UF, Ministério da Saúde. Depois nós tivemos um pouco o um, um apoio da, da Secretaria de Direitos Humanos, na época de, nós fizemos um seminário. Mas, enfim, todo esse projeto está é, sendo é, muito, muito bem orientado por Tânia. Então, ele está falando o tempo todo sim é, dessa parceria bom é, é um observatório né, então nacional é, e vai trabalhar nessa interface saúde mental justiça criminal né, vai trabalhar então com com a, a saúde é, a saúde desse do indivíduo portador de transtorno mental é, em conflito com a lei mas em especial desse é, desse transtorno mental com, é, decorrente do uso abusivo é, de drogas, né? Então ele foi criado em 2013, é, 2014 e agora 2015, um ano e meio de trabalho e mas que avançamos bastante, é, aprendi bastante, tenho conseguido pesquisar e, e aprender muito com isso. Né? Então, a, a, a proposta é, é de redirecionamento da lógica tá? manicomial, né? da lógica vigente. Né? Então, é pensar na oferta da saúde mental, apoiada na Lei 10.216, né? é apoiar-se apoiar na perspectiva do SUS, né? encaminhando o, esse indivíduo né? com transtorno mental ou tomo é, para a rede substitutiva né como realizar essa é, né como realizar, realizar a situação, como realizar essa esse processo de, de reorientação né? Nós temos a, a quarta conferência nacional nos apoiando né? em as várias inúmeras normativas nós temos normativas né mas a, a quarta conferência ela pauta para o Ministério da saúde é, difundir experiências exitosas, incentivar a implantação de programas de assistência em meio aberto por outro lado né, é, essa quarta conferência pauta para o Ministério da Justiça fazer cumprir a lei 10.216 de 2001 da reforma psiquiátrica então está na hora da reforma psiquiátrica entrar né, é, adentrar o campo das medidas é, de segurança bom, então o esse observatório, né, ele, ele é constituído é, no formato de rede. Então, inicialmente, nós temos o observatório é, na UF, no Rio de Janeiro. Temos o observatório, é o NASP, que é o Observatório Nacional das Prisões, mas que também, tá, inclu, também está incluído na nossa rede. Né? Nós temos o Observatório de Goiás, que foi criado é, há pouco tempo, o Observatório de Direitos Humanos. É, nós temos o um Espírito Santo também, que vem caminhando, avançando, né, com a Renata, lá na Ufes para a montagem desse observatório. É, esse observatório funciona como um provocador. É, esse observatório não é um centro de pesquisa que trabalha para dentro da Universidade. É, a, a ideia é realizar pesquisas num formato de pesquisa e intervenção, que é o modo de trabalho que nós é, utilizamos muito na UF. Né? A gente chama de metodologia da cartografia, em que, em que não se separa é, a prática, né? não se separa conhecimento e prática. E eu acho que foi uma coisa que disseram hoje ou falaram das universidades, universidades que estudamos, né? E a pesquisa de intervenção, não ela, não, ela não permite isso. É preciso que eu vá ao CACS, é preciso que eu vá ao HCTP, é preciso que eu, que eu, me, que eu habite o, o HCTP, que, é, que eu haja junto às as equipes. Não há só a parte de entrevista, mas eu participe das reuniões clínicas, enfim. E que, eu, é, é, que, é, e que haja troca, haja uma interação, haja uma troca de saber. Né, a universidade não sabe. Assim, se você quer produzir conhecimento, é que você precisa se colocar no lugar daquele que não sabe. Né? Então, é, nessa, é com essa postura que nós nos encaminhamos, para ouvir o profissional da ponta, né? para é, ouvir o gestor, para ouvir é, o usuário, né? ouvir no seu cotidiano, não só a entrevista, de fazer entrevistas também, mas no cotidiano das práticas, perceber né, o que ali acontece, e o que pode ser é, é, é, transformado. Né? Então, essa rede, ela, ela, e ela pode ampliar, a proposta hoje é que essa, ela, essa rede se amplie com essa prática de pesquisa. Né? E, enfim, e, a, e nós temos, então, é, por, por, por, por direção, a busca de práticas exitosas. É, então, temos três exemplos muito fortes, né, três exemplos nacionais muito fortes, que é o PAI-Li. Nós fizemos uma pesquisa né, com o pai é, fizemos, fizemos uma pesquisa de intervenção com o PAI, J, né, E também podemos acompanhar a prática de desinstitucionalização que aconteceu no Heitor Carrilho. E é, a partir dessas práticas exitosas, tentar construir... É diretrizes, né? é diretrizes gerais, é não protocolo, não, é, não regras protocolares, não, é, não princípios universais, é, uniformizadores, alguma, alguma coisa que, que nós não, não aceitamos é a uniformização. Né? Seria ingênuo você pensar que você vai trabalhar com a gasetaria de Piauí da mesma forma que você trabalha no Rio Grande do Sul, né, Enfim. É que, que o Capitão Carrilho tem as mesmas condições que o Henrique Rosto, enfim, mesmo que seja no mesmo estado. Então, são essas singularidades, essas férias locais que precisam ser observadas. Daí a necessidade da pesquisa, né? a pesquisa local, né? para você é, perceber o que ali funciona e o que não funciona, e discutir com o profissional, né? discutir com o usuário o que se poderia fazer a partir dali. Então, essa é, é na construção desse coletivo que, que a pesquisa é, vai, então, avançando. Bom, é, nessa, nessa pesquisa que, que nós iniciamos, dessa pesquisa de intervenção, é, temos alguns dados, assim, como eu falei, 48% da clientela agora que entra, é, ele tem medida de segurança, é mais uma discussão... É, do abuso do uso, né, das drogas, né, e então e você percebe como o Antônio mesmo falou que durante um certo tempo é, o quantitativo da clientela é conseguiu uma certa estabilização dos HCTPs, mas depois depois esse, isso, esse quadro se é, muda e começa a subir de novo a população e já é essa nova população que vai ingressar É, mas nos hospitais de custódia ainda é, é, ainda o mundo assim, resiste a receber é, esses pacientes. Ou seja, existe a política né, de fechamento do, dos hospitais de custódia. Né, e, e aí começam a se procurar outras entradas, outras portas de entrada. É importante também que eu observar, esses observatórios procurem essas novas bocas, que vão, essas bocas clandestinas que vão se espalhando. É, então eu. eu eu queria falar um pouco é, dessa experiência do Rio, que estou desenvolvendo no Rio. Eu falo da experiência do Rio, não para ser copiada, mas para ela esperar, pensar ideias, né? E, e discussão, e cada um vai pensar como trabalhar. É, mas lá, lá no, no Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade, na equipe, de uma pesquisadora é, começar a acompanhar o trabalho das equipes de desinstitucionalização do, do Henrique Roxo, né? E essa pesquisa, então, leva meses, assim, enfim, ela vai acompanhando. É, no início, ela, tem, ela, tem acesso, ela, não, ela não tem acesso à equipe nenhuma, né? Todos confiam, etc e tal. Depois, uma equipe é, já começa a trabalhar mais com ela, depois a outra equipe, depois a outra equipe, uma outra ainda não aparece tanto. É... A partir da entrada dela e dessas conversas é, surge a ideia de nós fazermos um encontro mais amplo, porque surgiu um problema, um paciente que eles não conseguem é, desinstitucionalizar porque a rede diz que não recebe. Então vamos fazer uma reunião juntando os atores envolvidos para discutir. Quer dizer, na verdade, eles esperavam que nós resolvêssemos o problema, mas nós tínhamos que sair desse lugar não estamos ali para solucionar o um problema mas pensar junto o problema aí, aí, bom, vamos marcar essa reunião, então lembrou-se que havia um centro de estudos que funcionava muito tempo atrás na época do Argolo, quando todas as equipes tinham, tinham um dia comum todas as equipes né, tinham um dia comum na instituição e nesse dia comum era possível essa reunião discutir o um tema de, né, discutir um conceito discutir um texto, discutir uma uma, né, um, um, um problema que tivesse surgido naquela semana, é, mas esse dia se perdeu uh, de comum, esse, esse, esse grupo de estudo foi desativado, e aí teve a ideia então, de ativar esse, esse grupo de estudo, né, a Esther, que, que é uma parceira bacana, ela, uh, ela se disponibilizou, cham, uh, chamamos as equipes e fomos discutir a questão e a questão com a rede. Né? e no momento que aparece é, esse dia e a partir, é, a partir desse dia nós marcamos o encontro do mês seguinte e aí já apareceram é, gestores né? já apareceram estagiários daquela né? equipe que não, é, que não até então né? não, não tinha estabelecido contato, né? é, apare, é, tivemos contato fizemos contato com a defensora isso foi um fórum, né, né? no fórum, foi no fórum do CRP do Rio de Janeiro, né? encontramos a, a defensora pública, também uma parceira interessante, que passou a fazer parte desse grupo, desse encontro, uma vez por mês. E aí é, eles, eles queriam conhecer também então, como se daria uma prática é, de cuidado meio aberto. E aí convidamos o Haroldo, né? que é, está que tá articulado com o Paili para vir é, falar para o grupo. Enfim, então, e esse grupo começa a se mexer, começa a trabalhar junto. Né? Então, nós temos agora os profissionais, nós temos é, é, representantes, tem, temos é, profissionais da justiça, profissionais da saúde, né? nós temos pesquisadores, enfim, todo o um grupo é contagiado por esse tema. E isso que eu acho que, que vale nesse trabalho é esse, contágio, né, é esse contágio, e é o mesmo, é uma, uma, uma mesma animação para tentar avançar, né? Então, é, eu estava, é, então a gente estava pensando hoje à tarde, né, do que, que se poderia falar, é, e me deu essa ideia, então, de falar desse observatório, pode se chamar de observatório, pode falar de sociedade mas enfim observatório porque ele vai observar e principalmente ele vai observar na ponta né é pensar em diretrizes que possam é, é, sugerir práticas as né? diretrizes elas têm que ela tem que ter um caráter operacional não são orientações gerais tipo fortalecer rede fortalecer rápido, a rápido infra... não como com quem precisamos falar o que nós precisamos fazer a reunião, é, trazer para a conversa para que isso né, possa acontecer né? então tentar operacionalizar é, é, são, são é, diretrizes é, que vão é que me... inflar vão acionar, vão fortalecer a prática aquela prática do cotidiano, aquela prática do, né, do trabalhador e aí é, por último queria comentar algumas propostas, né, que que esse né, é, que esse projeto é, elaborou, é, elaborou, né, algumas propostas que elaborou e que esperamos poder é, realizar, né, então. Uma delas, né, acho que a Tânia colocou hoje, seria a aplicação da metodologia para a desinstitucionalização e reinserção social, né, que ela comentou. É, uma outra ação uma outra, uma outra importante seria o monitoramento do processo de reorientação do modelo de atenção às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. Ou seja, vamos... Há uma tentativa de reorientar mas é muito importante que o observatório possa monitorar, monitorar, acompanhar, fortalecer, discutir. Né? Eu, eu, eu uso-se muito a palavra avaliar... Mas, para, e aí eu não gosto, um pouco, não gosto muito dessa palavra, que parece que você está qualificando, está né? tá bem feito, mal feito, não é isso. É uma avaliação, monitoramento, no sentido de poder estar tá ao lado, discutindo, né? junto e buscando, ah, buscando respostas, né? respostas locais, é, é, de casa a casa. Né? Depois, é muito importante o levantamento do perfil da nova população em cumprimento de medidas de segurança dos diferentes estados. É, nós, a FAN construiu um instrumento, é, depois esse instrumento foi, foi adaptado, ele já está numa planilha Excel que pode ser, né, que pode ser aplicado em, em diferentes é, estados. Uma das coisas que eu considero mais importantes nessa minha experiência, para falar de diretriz, seria informatizar. eu estou falando uma coisa meio óbvia, mas informatizar as informações dos, dos HCPPs. Gente, só aparece. Eu soube que o Mariano conseguiu informatizar. Nós não temos informações, as perícias são todos em é, papel, só nos no, os documentos. Mas se nós tivéssemos essas informações. Né, acessíveis a todos. Temos transparência. Então, se o Maranhão conseguiu, e olha lá, é, um, né, é uma situação dura, é possível tentar informatizar. O, o, o Heitor Carrilho começou a informatizar, mas um problema com a firma <risos> contratada, e aí eles perderam todo o processo. Mas, enfim, é possível. É possível e isso tem que ser uma exigência. Informatizar, então, você teria as perícias, teria acesso, você sabe o que vai... Você pode acompanhar o que acontece ali dentro. Bom, depois, um, ponto, um outro ponto importante, entendeu? Eu tô, Quando eu falei da informatização, eu estava me referindo então, ao levantamento do perfil. Tá? E, e fazer o levantamento do perfil, de certa forma, já, em, já, é, já visando a desinstitucionalização. Né? O que o instrumento da Tertânia construiu é, é muito completo nesse sentido. É, a gente pode disponibilizar, são três, como então tem dados essenciais, são os dados essenciais para que você possa produzir, possa provocar uma reinserção é, social. Bom, depois a gente é, também tem como proposta de trabalho dessa rede de observatório, que se pode ser qual, qualquer um desses projetos, pode ser desenvolvido por um observatório, é, dois observatórios podem trabalhar juntos no mesmo, no mesmo é, projeto, ou você pode replicar o mesmo projeto em vários, enfim. Vamos trabalhar em rede, né? e trocando sempre informações. O que você conseguiu? Como é que você superou aquilo? Né? É, nós temos, eu esqueci de dizer, esse observatório, nós construímos uma plataforma. E nessa plataforma, nós, é, é, nós estabelecemos um banco de dados onde selecionamos, nos principais indexadores, artigos sobre o assunto, é, selecionamos livros, selecionamos teses, é, dissertações, enfim, então quem quer estudar sobre esse tema sabe onde, onde encontrar. E nessa plataforma tem também um, um fórum, um fórum de discussões que vai facilitar muito o trabalho é, da rede. Bom, então, é, uma, uma, uma das propostas Seria, então, um projetos de capacitação para monitoramento do impacto das audiências de custódia sobre os índices de encarceramento e internação cautelar de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, em especial aquelas com necessidade decorrente do uso de álcool e outras drogas. Ou seja, usar as audiências de custódia como uma forma de levantamento de formação. Por que, que acontece? Porque é, esse, esse usuário de droga, ele, ele não está mais vindo tanto para a perícia. Ele vai é encaminhar para a unidade prisional. Ele, ele vai direto como, como um traficante. Você vê assim, quando ele vai para a perícia, na, na, nessa pesquisa do perfil que eu estava fazendo, a gente já encontra que 70% ou 80% é, dos periciados são considerados imputáveis. E a gente vê, às vezes, que o transtorno mental é, até justificaria né, um outro encaminhamento. Mas ele, então, é um número enorme de deputados. E agora, mais do que isso, eles não vão nem para a perícia, vão direto para as unidades visionais, né, como também agora estou indo para o Roberto Medeiros, que não é um hospital no ato é, de custódia, hospital de atendimento para a população interna do centro penitenciário, mas já, tem, já é porta de entrada para, para essa clientela. Então é preciso, é, né? É, é preciso é, conseguir levantar o perfil no, no ponto onde se esse, esse, esse indivíduo ainda seja é, seja visível e essas audiências de custódia podem servir para isso. Bom, é, e depois, eu acho que alguma coisa já se falou muito hoje em dia, é hoje, né, hoje em dia não, hoje e ontem, que seria a, o centro do, dos HCTPs. Né, e, e qualificação dos profissionais para que possam né, é, trabalhar nesse levantamento e trabalhar na, na construção, Desse, desse instrumento é, do perfil bom, então são essas propostas que nós pensamos né, para dar conta desse, dessa questão da reorientação do modelo de atenção que para mim está muito mais né, é, claro, não vejo mesmo não estou desmerecendo a desinstitucionalização de forma alguma né, ela é super importante mas eu, eu, enquanto a porta de entrada não for fechada a questão não se resolve. E os profissionais que eu tenho tido contato no, no Henrique Vosch e outros, eles, da equipe de desestualização, eu estou rugindo, porque amanhã, até eles estão de volta. E os, os profissionais estão despotencializados, né, em função é, desse quadro. Então, aqui eu trago algumas propostas. Né, enfim, e espero que, essa, que elas possam ser discutidas e que elas possam ajudar a gente nesse, é, nesse movimento anti-manicomial. Obrigada. Vamos lá, né? Só antes de eu, de eu falar de mesa, Antes de eu passar adiante, eu só gostaria de conferir com o cerimonial qual é o tempo que nós temos de resto ainda. Por favor. 15 minutos? 15 minutos. Tá, só para eu controlar aqui o tempo. É, nós temos inscritos já. O Ernesto também, o quer falar, né? Nós temos a Jânio, o Ernesto. Eu, lá em cima. Eu estou anotando aqui. Então vamos lá. Pode começar com você e depois eu passo para a para a Jane. Então, quando a psicologia, através de seus profissionais, coloca-se na ponta para um tratamento dos espaços é, manicomiais, como podemos então problematizar e seguir adequadamente em nosso código de ética quando por vezes e por motivos outros nos calamos no enfrentamento ao estado de miserabilidade que são submetidas às pessoas que ocupam esses espaços. E também, assim, eu não estou falando de esmolas psicológicas, não, não se trata disso, ou de qualquer outro tipo de ajuda sensacionalista. refiro me à garantia de direitos, que não pode e não deve se calar ou aceitar situações como sendo impostas enquanto entravem. Né? Como, por exemplo, a alta social tão falada. É, que ela é colocada como uma dificuldade para manter uma pessoa nesse lugar. Quando ela podia ser trabalhada enquanto porta de saída. Já seria... É, a, o próprio problema podia ser já a solução. Então, eu vou pedir licença a vocês para ler um, um verso que na nossa inspeção e ele foi produzido por um interno do HCTP de Pernambuco. Tem noite que a gente se deita, começa logo a sonhar, com nossa liberdade da vontade de voar. Seu juiz, tem a dor da gente? mande nosso salvará. Só para registro, qual é o seu nome mesmo? Marinês do... Marinez. Tá Isso, só para na hora da gravação da transmissão Então não, não, não. eu gostaria de passar agora a palavra para o Ernesto que foi o segundo a se inscrever, não é? sei sou Ernesto Venturini é, Simplesmente para sublinhar, acrescentar a importância das palavras que eu ouvi da Tânia na Sílvia, sobre esta necessidade de um modelo também para enfrentar o problema do da fechamento dos hospitais psiquiátricos judiciários. Eu queria sublinhar também a distância que existe entre as teorias, as palavras que a gente fala, aquele sentimento de frustração que a Tania sublinhou muitas palavras, mas na prática todas ainda não, não conseguiu chegar a um resultado. Eu falei ontem da necessidade de uma de uma metodologia também imperfeita para chegar a resultados, porque não, a gente não é onipotente, não consegue enfrentar as coisas se todas as soluções são imperfeitas. Mas vou refletir sobre se se, se seria onipotente para me resolver o fechamento do hospedagem psiquiátrico e judiciário seria muito simples. Acho que necessitam recursos, eu pensaria uma tax força com um poder, eu pensaria que seria de imediato mudar lugar para as pessoas, não pode ser reabilitar as pessoas naquele espaço, então totalmente, radicalmente todas as pessoas podem mudar completamente, totalmente todos os profissionais, os profissionais, eles são institucionalizados, não tem jeito. O trabalho com ele vai se complicar muito. E, sem, sem dúvida, a turma é uma solução importante. Uma instituição de 200 pessoas deveria reduzir em 5, 6 unidades de 20 pessoas. Então, e abrir estes lugares este no meio com uma entrada dos voluntários não profissionais. Isto me parece absolutamente, se eu, se eu poderia ser um impotente, a solução mais simples, mais econômica, além que precisa um custo muito, muito grande para iniciar um trabalho. Aqueles pessoas, claro que não é não acabou o trabalho então a experiência do Papai J, das pessoas aquele know how que que existe então naquelas situações realmente aquele conhecimento psicológico sociológico vai a se enfrentar e a realizar as soluções mas se não é infelizmente eu sei que não é assim se não nós temos esta possibilidade de radicalidade de, uh, um, uh, de ter os recursos necessários, todo vai por um tempo muito longo, com muitas frustrações, com muitas uh, vontades de lota, mas uh, não é a mesma coisa. E o tempo é absolutamente uma coisa necessária, porque todo esse processo pode ser finalizado em uma. Então, pronto. Eu sei que isto uh, é, pode ser simplesmente uma provocação, mas queria que a gente deveria pensar eu, o esforço para realizar uma coisa que poderia ser muito simples das vezes. Obrigado. Obrigado, Ana Vida. A gente já falou do desânimo da questão da equipe e a minha também, né? A questão que parece que a equipe que está capenda necessitando de é citado, né, no relatório que, que existem existem de profissionais, mas a equipe trabalha para dentro, né? porque essa questão da porta de saída é difícil, então reforçando é, reforçando isso. agora a Silvia disse uma coisa extremamente preocupante que nós também já tínhamos observado e pontu, pontuamos no relatório e eu falei aí ontem. Então tem duas portas de entrada, né Silvia? Essa é uma questão. Muito uma... mais, não. Não, peraí. Eu sei. No mínimo duas. É, no mínimo duas. Quer dizer, porque o Roberto Medeiros, ele está sendo porta de entrada para a internação compulsória que não passa por perícia nenhuma, vai direto do juiz para lá, não é isso? Só para confirmar. Sim, sim. É? Também. Tá. Também. Também assim, depois, como eu... depois eu queria que vocês comentassem isso. Posso dar um é, Primeiro, parabéns pela mesa, e a, a Tânia, eu acho que traz espaço de reflexão para a gente, e acima de tudo, de ação. Inclusive, começando aqui na com JAMI, para a gente pensar no Rio de Janeiro, como que a gente pode, a partir disso que está no relatório, que foi o nosso trabalho, que vocês apontam também, reverberar em ações. O próprio Lango hoje falou da importância de, breve, a gente estar, talvez se reunir novamente para pensar que ações podem ser feitas, o que foi implementado. Porque é isso, de algum modo, a gente tem que chegar lá nas instâncias legislativas do Rio, as instâncias de poder, e dizer o que, é que ocorreu, o que, é que a gente encontrou, o que precisa é ser modificado, pensar em uma estratégia. Primeiro a gente se reúne, se reúne. Eu entendo, né, consigo não pelo tempo histórico, mas compreender a angústia da Tânia quando ela traz essa questão. Mas, queria perguntar uma coisa também. é acredito que a reforma psiquiátrica, né, a luta anti era um compromisso ético, político, institucional. E compreendendo a angústia relatada pela Tânia, né, de tempo de militância ante esses espaços e, de, de algum modo, algumas lutas que avançam ou parecem até parar ou até retroagir, é inevitável pensar nas comunidades terapêuticas, né, que é uma releitura, uma reinvenção, e se coloca aí. É, portanto, queria perguntar para a gente pensar qual a, a estratégia do CFP é, dentro do CONAD, como a gente pode pensar quem ocupa essa cadeira, né, de que modo, de que postura está sendo adotada ou pode vir a ser adotada, porque manter uma posição contrária a qualquer financiamento público às comunidades terapêuticas, né, conforme deliberado a CNP, a BAF, não né, um entendimento comum da categoria é uma posição. Ou tentar compor por dentro, né, por dentro, de modo a buscar influenciar por simples de regulamentações. Ou seja, são modos de se pensar Tenta mudar por dentro ou se marcar uma posição contrária. Então, eu queria pensar e a partir do que me parece uma experiência prévia, de ter tentado compor por dentro, se isso foi eficaz, se não foi, se é uma estratégia que não vale a pena tentar pactuar com os outros atores que têm interesse totalmente né, financeiro ali, ou não. Qual seria a estratégia atual e como se dá agora no cenário? Bom, então agora vamos passar as respostas e tem um, algum conjunto de questões a serem colocadas. Vai lá, tá? é. Então, é super de, apropriadas as questões para a gente. E eu até vou, vou dizer a vocês que eu lamento não estar não tá nesse momento autorizada a, a apresentar a metodologia, porque acho que a gente avançaria muito. Nesse, nesse momento, a gente já tivesse autorização para eh, apresentar essa metodologia de 20, mas nós temos um compromisso né, com, eh, com as instituições eh, envolvidas nesse convênio, então a gente tem que passar os resultados é, é, para elas né? Mas, assim, eh, em linhas gerais, até dialogando com o que o Venturini fala, é... Né, eh, na verdade, não foi preciso inventar rota, sabe? Não foi preciso inventar rodas. Essas duas estratégias que a gente teve, de acompanhar três estados, três estados em situações diferentes, um que estava conseguindo fechar um manicômio, né? desinstitucionalizar 200 e de poucos pacientes, fechar o primeiro manicômio da América Latina. Né? É, e mais dois outros estados, um que trabalhava todo na, na direção da institucionalização e não investia em nenhum tipo de prática de desinstitucionalização. E um terceiro, que trabalhava para a institucionalização e ao final da né, medida de segurança de 10, 20 anos começar o processo de desinstitucionalização, uma coisa então híbrida, muito eh, singular, né? É, então, é, examinando essas experiências nos hospitais de histórico e examinando as experiências de desinstitucionalização na rede pública e todos os dispositivos que já foram criados, tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista da clínica, a gente viu que era perfeitamente adaptável, né? mas acontece que os gestores, por exemplo, do campo da, da, da justiça, não conhecem esses recursos. Né? E, por outro lado, os gestores e os trabalhadores da saúde mental que conhece, que trabalha nisso, tem uma mitificação enorme em relação a essa clientela. Então, gente não tinha ideia que, é, enfim, que seria possível e como, né, como encaminhar isso, né? Uma coisa que a gente ouvia muito, ah, porque é, não tem, não tem rede suficiente, não tem profissional suficiente e, efetivamente. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de precarização e que a, enfim. A, a, a, a consolidação da rede não tem se dado como se esperava, e até uma precarização do próprio profissional de saúde que está vivendo é, um momento de muito sofrimento psíquico, então vive inclusive né, a, a, essa nova tarefa como uma coisa muito ameaçadora, né, como se tivesse que lidar com, com situações muito dramáticas, mas a gente entende que pelo contrário, né? Essa essa é uma grande oportunidade, né? no momento em que você é, muda o foco, né? E você deixa de pensar que que você está tratando da questão de um criminoso individualizado é, como o problema. E quando você pensa é, que o problema está na rede, é, quais são as lacunas da rede, né? o que você precisa fortalecer, viabilizar, né? garantir, né? a própria rede, o próprio profissional, ele ganha com isso. Então, você não faz vizinhos sem fazer também um diagnóstico da rede e sem você investir nessa própria rede. Né? Então, é, uma, é, é algo que tem um ganho muito grande, é, então assim não me parece que tenha nenhuma dificuldade especial aí né é, há que tem vontade política e há que tem que fazer dialogar então esses é, é, responsáveis né esses gestores é, nos diferentes campos que até aqui é, não têm podido dialogar né por um motivo ou por outro agora sim é, vem algumas perguntas para cá né é, por exemplo, como o judiciário pode discernir os inimputares daqueles que alegam doenças mentais como subterfúgio para se eximirem de seus crimes. Na, no dia de ontem, é uma preocupação com, a, com as pessoas com transtorno de personalidade e tal. Eu quero dizer que... É, a, a, nós, é, eu não sei... Tá bom, eu entendo que tem uma importância, tem uma legitimidade essas questões, né? mas eu acho que o furo não é esse. Né? Eu acho que aqui a gente está pensando, é, que a gente está pensando estratégias né, para terminar com uma instituição que está fora da lei. Né, que não trata, que não resolve, que não, né, que não repõe a lei. Então, se alguém daqui tá preocupado com pessoas, que vocês acham que, é, então vão escapar da lei, porque vão se, vão simular é, é, transtorno mental? Então, tá. A gente tem que pensar como é que quais são os, os dispositivos legais para tratar. Agora a gente está falando de uma estrutura, de uma instituição que supostamente, né, conduzida, é conduzida no Estado pelo Estado, né, e monitorada pelo judiciário né? assim, e que está completamente fora da lei que não trata, que pune que, né? agora a... que não, nem pune destrói destrói neutraliza tira de cena e destrói Agora, a gente, aí falando na questão das novas internações, das formas de internação, internação compulsória, internação em, em comunidade terapêutica, a gente está nessa estrada tempo suficiente para não ter ilusão né, de que a gente vai ter, fechar uma porta de entrada vão se abrir outras. Isso já está acontecendo e não deve ser à toa. Eu acho que já está tão evidente que o manicômio judiciário está com dias contados né, desde o lei de 2006, pelas portarias novas, pelas resoluções e recomendações, toda a manifestação do CNPCT, do Ministério Público Federal, né, da STF, inclusive, está é, contando que vai acabar o ano como disseram. Então já estão encontrando outras formas de garantir internação compulsória. A, gente, a luta continua vai continuar, companheiros. <risos> então, é outras vias. Então tem o mecanismo, é, os mecanismos de proteção e combate à tortura para continuar fiscalizando, os conselhos federais, né? Então a luta continua. Né? Mas toda forma de privação de liberdade, né? ela destrói, ela, ela institucionaliza, produz uma outra doença e alguém aqui diz da doença dos para o vetorine, dos próprios funcionários. Mesmo. Um adoecimento gravíssimo né? que é, na que, que essas inspeções são necessárias um olhar de fora um nariz de fora né? um ouvido de fora porque vai se perdendo a capacidade de, de ver, de ouvir, de cheirar e vai se naturalizando que se fica. Então, bom, essas contribuições que eu tinha dado, eu, eu, eu acho que a gente precisa então outros eventos para poder, é, é, é, digamos assim, enfrentar com mais detalhamento essa discussão. Né? Obrigada. Bom, é, eu acho que Tânia já, já escreveu a maior parte das, das questões eu acho que né, o que você coloca sobre a questão da porta de entrada é realmente, a gente precisa fazer pesquisa precisa ver o que acontece, e é, mas é agindo no campo, isso que eu quero colocar no quero dar ainda, é agindo no campo é na parceria com os profissionais né, que você vai poder avançar né? então é, a pesquisa de campo vai servir, servir para a gente modelando corrigindo essa prática é, e aí veio algumas perguntas sobre é, é, como é, parecido com que né uma, uma pergunta aqui com que foi feita com a, com a Tânia né e aquele né traficante que quer é né, se desse um tratamento eu não sei nem tem dizer se o tratamento é mais interessante que está na prisão atualmente né é, mas será que vamos vamos tratar todos né se esses casos se esses casos existem então é, vamos então perder todos é, é, é, esses, esses em é vírus com uso abusivo, porque alguns deles eram traficantes. E depois tem de outra coisa que tem que considerar, gente. É muito pouca diferença. Quem é, é, é usuário, ele trafica um pouquinho. Não é um grande traficante, não. Eu estou dizendo que aquele que usa um pouquinho, acaba até ficando um pouquinho, então é muito difícil você separar. Às vezes, o professor, na do CAC, ah, mas esses, esses novos, é, esses novos é, pacientes têm um perfil diferente. Muitos deles não acho que são, são pacientes, porque eles ameaçam, eles chegam com uma palavra diferente. Mas o universo de vida é, que é que mesmo, eles convivem em muitas comunidades. Eles também vão para manter seu é, para manter o uso. Eles vão ter que traficar um pouquinho. Não são monstros por isso, sabe? Mas é preciso que, que, é, que se considere que esse universo você pega uma, pega um, um, um morador de uma comunidade. Você vai ter um perfil diferente. Você pegar o garotinho da zona sul, né? Então acho que tem, a gente tem que saber com que população a gente trabalha, né? E aí, efetivamente. É conseguir soluções para essa população e não imaginar uma população perfeita e trabalhar com binarizações, com, com dicotomizações que, pelo amor de Deus, gente, né? já, já foi tempo, né? Nós precisamos eliminar essas, essas dicotomias. Bom, obrigado aí. Encerrando mais essa mesa de trabalho na tarde de hoje, é, e como não poderíamos deixar de encerrar o tema, dizendo o seguinte: se é por dentro, se é por fora, se é do lado, Certo é que o deputado Chico D'Anjo apresentou essa semana um projeto de lei 2927 com a seguinte questão, como os conselhos, a psicologia em específico, resiste a essa desuranização né, e resiste a essa prática de tortura hoje presente nas comunidades gratuitas, os nossos deputados estão apresentando a proposta de criação do da profissão de terapeutas e dependências químicas dentro do projeto que eles querem que seja. Vamos nessa. Agradecemos a participação das ilustres das expositoras e ao mediador.